Eu também sou é. hein? Hã? Como que é o nome do senhor? Hã? O nome? Newton. Newton de quê? Newton Varenga de Figueiredo. O senhor é Figueiredo? Sou Figueiredo, tenho um rosto. Então o senhor, o senhor é um dos pioneiros aqui, ué? Hã? Pioneiro? O é dos pioneiros. Ué. Os Figueiredos? Figueiredo. Figueiredo. É. Como que chamava o pai do senhor? José Filho de Figueiredo. E a mãe? Maria José. Alvarenga de Figueiredo. Alvarenga. O senhor, irmão do senhor, quem são? Ux, são 13. Ah, então o senhor fala começando do mais que velho. Só dois. Mas o senhor conheceu todos. Então fala o nome deles para ah, nós. É muito. Começa do mais velho. Começa do mais velho lá. <risos> é Vai Valdemar. abaixar. Valdemar e o outro? <risos> Tem muita gente. As mulheres. Mulher, de Noraide. Dinoraide. Moacir. Moacir. Jair. Jair. Aí ó. Pio. Ele, ó, ele é tio do Daniel Arruda. Doutor Daniel Arruda? É. Por que, que o senhor é tio dele? Porque é Dinoraide é meu irmão A mãe dele? A mãe dele. Você tá gravando aí. Né? Eu tô gravando. <risos> ah, vem cá. O senhor lembra do, dos tios do senhor? Dos tios. Irmão do pai do senhor. Quem são? Alecrino, Ala, Alacrino, Rio de Figueiredo. E mais quem? É da Ajuda aqui, senhor Antônio, o senhor, o senhor que é mais novo. É, mas senhor alacrino. Irmãos do pai dele. Os Figueiredo. Da mãe do senhor, da mãe. O Alvarenga do senhor é parente do, daquele promotor lá de Franca, que é Alvarenga, Paulo Alvarenga? Eu não conheço. O, senhor, o, o, tírio, o, o sobrinho do senhor é famoso lá, o Daniel Arruda? Ele é famoso. Famoso e bom mesmo, de serviço, e né? E do bom. E do bom. O pai dele era advogado também, né? Advogado. Como que chamava? Arruda. Arruda, né? Você conheceu ele, o pai dele? A minha esposa é Ponce. E o senhor está gravando isso aí. Estou gravando. <risos> tô gravando e e mesmo, o senhor, o é. senhor é, é casado? Casado há quantos anos já? Há 59 anos. Vai fazer 60 anos. Vai fazer 60 anos. Quantos e... filhos? Uma. Uma filha. Dois netos. Parabéns. Uma neta muito bonita e... e tem um netinho de sete anos. Bisneto não. Não. Bisneto não. Como que chama a neta, a neta do senhor? Raíssa. Raíssa. Raíssa Vitória. Vitória. Foi e... a primeira neta. E a filha do senhor, como que ela chama? Andrea. Andrea. Mora aqui em Patrocílio, não? Andrea mora em... Em Goiânia. Em Goiânia? É. Lá com ela tem um menininho de e... seis anos. Seis anos. anos. Como que chama o menino? Emanuel. Emanuel. O senhor falou da esposa, mas não falou o nome dela? Que família que ela é? Maria Edna. De que? Morgan de Figueiredo. Morgan? Mor... Algo que o senhor conheceu? Em patrocínio. O senhor, era, era daqui de patrocínio. O senhor é da, da época, que que eram as, as canoas, né? como é que chamava aqui de primeiro? Patrocínio do Sapucaí. Do Sapucaí. Canoas é, é claraval, né? É, eu digo, eu digo. é claraval. O senhor chegou a garimpar não, né? Não, Na não época. Mexia. Só mexia com fazenda. Não, não mexia não. Você trabalhava com o que? Trabalhava. trabalhava no banco, Banco Cruzeiro do Sul. Aqui em... Eu comecei minha vida no Banco Escatena. Aonde que foi que Banco o senhor Escatena começou? naquele prédio ali, o primeiro prédio ali. E o senhor começou como office boy, como é que é? Office boy. E aí foi subindo? Fui subindo, fui para Cruzeiro do Sul, naquele prédio ali embaixo, e foi, fiquei dois anos e meio em São Paulo, depois vim pra cá, entrei na cooperativa de laticínio e patrocínio de Sapucaí. A cooperativa? É. Hoje é Conai. Bom, Conai. Trabalhei 35 anos. Como é que você vai? Tudo Bom, bem. Vem é aqui que ele tá, tá, tá filmando. É, né? nós contando um pouco de história. Conai, o senhor conheceu o Caluf? Não, é. o Caluf? Marcos Caluf. O Marcos Caluf, o Caluf. Caluf, conheci. Gente, mas... gente boa, né? Deixou uma história boa, né? <risos> Na Conai. Já firmou ele... tese, já filme, aí? Vai queimar o filme. Não, ele... Queima o filme, ele trabalhou ele... comigo. Eu também trabalhei na Conai. Você trabalhou? Na Conai não, cooperativa. lá Cooperativa. De... O, o, a Conai, ela começou em Franca, né? Ou não? Ribeirão, não, Ribeirão Preto. Pro Ribeirão, Ribeirão pro. Preto. Depois é que veio... É, fizeram a fusão. Aí. A fusão e... Quanto tempo você trabalhou na, na Conai? Sete anos. Sete anos. Quem foi meu amigo e é meu amigo ainda, eu sou Antônio Lemos de Cássia, que era da cooperativa lá. Lá é a cooperativa de laticínio, né? Você conheceu, conheceu Antônio Lemos? Nome, pelo Cássia. Nome eu, eu, eu tenho, mas não, não conheci pessoalmente. Eu conheci um grande homem capitiga, Antenor Ricardo Faleiros. Ah, meu primo. Da água? É. A cristalina? é não, eu tenho, tipo, é 90 ou eu passo aqui eu já tô indo e, e eu tô indo para Franca muito gente aí já uma hora eu queria vir aqui para conversar com o senhor o senhor, guardar um pouco de história de sapucaí e depois eu queria que o senhor me emprestasse um pouco de dinheiro, que o senhor é do banco. que O senhor é do banco. O senhor me empresta um pouco de dinheiro. Dinheiro é com ele. É Dinheiro é com ele. Eu dinheiro. Ó, eu tô brincando. Foi uma alegria conversar com o senhor. Fala pra mim, a vida, o que é a vida? O que é a vida, nossa? A vida é... Como é que é? uma caminhada? A vida é um caminho cheio de subida e curva. Subir. Ele foi jogador de bola, jogador de basquete. E ele vai falar que a vida é uma partida, é uma corrida. Um abraço pro senhor. Deus abençoe o senhor, viu? Eu gostei de conhecer o senhor. Eu quero conhecer mais a história do senhor, registrar. Deus abençoe. Falou. Aí, ó. Isso é um pouco, um pouco de história. O Sr. O, o, o, o, o Antônio, eu já estou indo, eu estou com a patroa aqui, a patroa minha, hoje ela veio aqui, Família Ponce, você conhece Ponte. o Aparecido Ponce? Aparecido? Supermercado São Paulo. Ah, Aparecido, ele é uma peça rara. Aquilo é? lá, se tudo quiser, <risos> se não encontrou lá, não se procurar em lugar nenhum. É, Aparecido é. é, tem de tudo. Eu fui, lá, eu fui lá ver os peneiras da casa de Taquara. Aí eu perguntei pra ele, ele pegou falou assim, porque eu tinha pego, ele pegou e falou, ah, ultimamente peneira de Itaquara, os que faziam, tá morrendo, tudo acabou acabando, os novos <risos> não querem saber disso. Mas... Eles modernizaram botaram areia, né? De, de, de arame, né? Arame. Ô Beno, quer levar mais leite, não? Tá bom. Quatro litros pra nós, dois tá bom, né? É. O senhor bebe leite ou não? De é, vez em quando. Mas Depois um queijo o senhor come. No, no tempo moleque, hoje tem lá um molecão, leite curral, o cabeça tem Ô Mêrio, ele, é... ele jogou bola muito com o pessoal lá de Franca. Eu tenho uma história bonita dele. E ele conhece tudo, ele estudou no Champagnat? Não, não, sou, não, sou o, no não. O, o hoje... estudou no Champagnat, não. Onde é que o senhor estudou? Lá no profissional. No Foi. profissional, Na industrial. Era, né? Industrial. Industrial. industrial. Outro dia até eu vi um negócio, uma foto, do, uma pintura do Pedro Esquirato, né? Menina, a filha de um professor lá do Fabrício, né? Pediu, né? Ele é. fez um. E eu filmei o Pedro Esquirato por pouco um tempo, uma história é. bonita, né? Você lembra do pai dele quando ele Não, tinha a morte, eu só conheci e... o Pedro depois. De um... o pai dele chamava Luiz Esquirato. Depois de uns 10 anos, de uns 10 de anos pra cá, eu conheci. Esse que tá chegando ele ele. deve ser irmão do seu Pedrinho. O Pedrinho que eu conheci a, esposa, a irmã dele mais velha, esse outro Moreno. Ó, oh, um abraço pro senhor. Ah, obrigado. Eu Deus amei, abençoe então, o senhor. É Antônio, Antônio, é Antônio Miguel. Antônio Miguel. Antônio Miguel. É. Foi muito bom, senhor Antônio. Obrigado, senhor. Uma hora eu quero que o senhor me ajude aqui, viu? Tá, a ok. Acolher a história aqui, que o senhor conhece toda a história aqui,